Voltar a constar que o candidato é o único responsável pela veracidade das suas contas, né? Na eleição passada foi mudado para o candidato é corresponsável com o contador. O contador é responsável, mas o único responsável, o responsável maior por suas contas é o candidato. Então, ainda que o contador responda solidariamente mas o responsável pela veracidade das informações é o candidato e isso seria interessante que voltasse.